Fala família MPP, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender matemática para o concurso do MP São Paulo, para cima da banca FGV, é isso aí, nessa aula de hoje, nessa aula de matemática, vamos com tudo para cima da FGV, vamos lá família! Eu sei que você está aí, né, se questionando. Marcão, mas é possível, né? Mas isso é possível, né, aprender matemática da tão sinistra, né, banca FGV, da tão temida FGV? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso, né, à tríade do método MPP, à tríade do método MPP, igual a nossa aluna Yasmin, né, teve e saiu do absoluto zero, ela saiu do absoluto zero, para 90% de acertos no TJ São Paulo. Olha que resultado sensacional. Olha o que ela mandou né, para a gente. Olha que bacana. Ó. tá aqui. Ó. Eu saí de duas reprovações, saiu do absoluto zero, para ser aprovada com 90% de acertos, usando o método MPP. Yasmin, aluna do grupo 25%. Olha que legal, né? Isso é o nosso combustível. Mas por que que ela acertou 90%? Por causa da tríade do método MPP. Marcão o que é a tríade do método MPP. Tríade do método MPP são três simples técnicas que regem a nossa metodologia de ensino e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática. Eu vou falar delas aqui separadamente. A galera que já sabe vai ajudando. Ó, tá aqui, ó, sem rodeios, ó. Primeira técnica que você vai aprender no nosso curso é o método 250 ou método das marcações. Para que que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica você vai aprender a interpretar as questões é isso aí. Então, de cara, a gente já quebra a subjeção. Aí são etapas, né? Qual é a próxima etapa? Interpretou, resolve. Né? Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica. Com a técnica R, que você vai aprender as malandragens de prova. Olha o processo, ó. Estudar, revisar, exercitar. Né? Estudar, revisar e exercitar, ó. O R significa isso. Por que, que você não aprende? Porque você pula o processo. Você já vai lá para o final. Você já quer pegar um monte de prova né, do MP para tentar resolver. Aí você pula o processo. Então, tem que obedecer o processo. Apenas siga o método. Interpretou, resolve. E qual é a última etapa? Qual é a última técnica? É a técnica 2080. É a prática. No nosso curso né, do MP São Paulo, você vai encontrar 20% de teoria e 80% de exercício. Né? Aqui nós vamos direto ao ponto. Por isso que, num curto prazo de tempo, os alunos conseguem aprender e acertar né, 90% ou 80% ou mais das questões. E você seguindo né, o passo a passo, seguindo o método, você vai chegar no seu maior objetivo que é a sua aprovação. Agora que você já sabe da tríade do método MPP, vamos brincar um pouquinho. Vamos aplicar e aprender com o método MPP na prática. Legal? Agora você vai vivenciar o nosso ambiente, o que acontece dentro do nosso curso. Então, vamos lá. Olhando aí a primeira questão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão...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 Uma loja comprou um lote de cadernos, vendeu 35% deles na primeira semana, 40% na segunda, e ainda restaram 40 cadernos. O número total de cadernos desse lote era... Então, estamos diante aqui de uma questão envolvendo... Né? A questão envolve a ideia de porcentagem. Então, na nossa análise, na nossa interpretação, é uma questão sobre porcentagem. E ele está querendo saber aqui ó, o valor total né, de cadernos né, no lote da loja, que veio né, para essa loja. Então, ele quer saber o total. Quando falamos em total, falamos em 100%, não é isso? Então, você já tem que ficar ligado, já tem que ficar com isso na cabeça. Então... Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica. Então, lá no nosso curso, de tanto você, né, no curso do MP, de tanto você estudar, de tanto você revisar a matéria, você já sabe né, o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de porcentagem, eu vou usar aqui a regra de 3. Simples assim, eu vou usar a regra de três. Então vamos lá. Organização é tudo. Então eu vou aplicar aqui a técnica da ramificação ramificar para organizar. Então eu só vou separar aqui: ó. ó, tá aqui, ó, primeira semana, ó, ramificar para organizar, ó. segunda semana e aqui o que restou, R de restou. Aí ele falou ali: ó, vendeu 35%. Na primeira, 40%. Na segunda, e restaram 40 cadernos. Só que eu quero saber o que restou em porcentagem. Porque se eu consigo encontrar o que sobrou em porcentagem, eu mato a questão. Porque aí eu consigo montar a regra de 3. Com essa relação, eu consigo montar a regra de 3. Então, o total é 100%. Então, 75%. Né, Para 100, né, somando aqui, ó, 35, com 40, 75. Para 100, está faltando 25. Aí acabou a questão. 25% equivale a 40 e 100% equivale a X. Então, nessa relação aqui, eu consigo, né, com essa relação eu consigo matar a questão. Então, cruzou, multiplicou. Vai ficar 25x igual a 4.000. x vai ser igual a 4.000 dividido por 25. 4.000 dividido por 25 vai dar 160. Então, olhando ali as opções... Gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Próxima questão na tela. Vamos lá. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Em um restaurante, em qualquer dia, a razão entre o número de sucos vendidos. E o número de refrigerantes vendidos é de 5 para 11 Certo dia, a diferença entre o número de refrigerantes e sucos vendidos era de 84 A soma do número de refrigerantes e sucos vendidos nesse dia foi Aí, né, goiabada, né? Questão que dá razão Aí você já sabe o mantra MPP. Ó. Questão que dá a razão. Pô, qual é o assunto? Pô, é aquele tipo de questão, né? aquele tipo de exercício que fornece a razão. Então, você já tem esse gatilho na tua mente. Né? Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, técnica R, qual é a malandragem? Questão que dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então tá aqui ó, independente né, FGV, Unesp, SESP, cara, tu pode usar o K né em tudo, independente de banca, legal. E a FGV também gosta de questões que envolvem a ideia de razão né, de proporcionalidade. Então vamos lá. Ele tá me dando aqui ó a razão, razão entre quem? Entre o número de sucos vendidos e o número do refrigerantes. Então, suco sobre refrigerante é igual a 5 sobre 11. Aí, aonde está a malandragem? Questão que dá razão. Coloca o K. Que vem a solução. Então, vai ficar aqui ó, 5K e R igual a 11K. Só que ele falou da diferença. Né? Cuidado. Ó, ele pediu aqui a diferença. Então, ele deu aqui a diferença. Então, 11k menos 5k é igual a 84. 6k é igual a 84. K vai ser igual a 84 dividido por 6. 84 dividido por 6 vai dar 14. Tudo lindo. Só que essa é a resposta? Não, esse é o valor do carro, Como ele quer a soma do número de refrigerantes e o número de sucos vendidos, é só eu somar aqui. Ó. 5 mais 11 vai dar 16. 16 o quê? Tá. 16 vezes 14 vai dar quanto essa quantia de padaria? 200... E 24. Estão olhando ali, gabarito, letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Quem tá curtindo a aula, quem tá acertando, grita eu. Vamos lá, eu quero saber aí, eu quero sentir esse termômetro da galera. Quem tá acertando, grita eu. Quem tá curtindo o método, grita eu. Por que, família? Siga, né? apenas siga o método. Por que, que a gente fala isso nas aulas? Né? Porque se você seguir o método, você terá, com certeza, né? um resultado positivo aí na sua caminhada. Se você seguir o método, você vai conseguir. Você vai conseguir igual o nosso aluno Denis, né? que, através do método, ele conseguiu aí arrebentar, né? mandar muito bem, na Polícia Civil São Paulo. Olha o relato dele, ó. mais uma prova de que o método funciona. Ó. Olá, na verdade, estou passando aqui para agradecer a galera do MPP, que sem dúvida fizeram a diferença na minha aprovação. Toda a parte de RNM matemática, estudei 99% por vocês e 1% testando outros métodos que serviram para me mostrar o quanto era mais fácil estudar por aqui. Risos. Aulas simples, sem enrolação, ensinando atalhos para ganhar tempo em prova. Enfim, muito obrigado. Polícia Civil São Paulo. Denis Portilho. Então, aqui, como eu falei, o papo é reto. A gente já sabe o que vai ser cobrado na prova. Então, a gente já dá aquele direcionamento para o aluno. Então, se você quer aprender né, mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para ser aprovado no MP, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Legal? Por quê? Olha o que nós oferecemos aqui. Um curso de matemática básica, um curso de matemática completo, um curso de raciocínio lógico completo. E o mais importante, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte tira dúvida do aluno. E, além disso, você vai levar mais cinco bônus. Tá? Primeiro bônus, ó, bônus 1, um, um SEX da FGV, um curso de exercícios, com mais de 150 questões comentadas. Bônus 2, um CTP, né? que são as provas resolvidas na íntegra, com mais de 100 questões né, comentadas em vídeo, né, resolvidas né, por mim e pelo Renato. Cinco simulados no sistema Train Time, isso aí é bem bacana, porque, porque retrata né, a realidade da prova, né, tem um temporizador, é muito bacana. E você vai testando ali, né? tem um tempo, aí se der aquele tempo ali do, do, do cronômetro, trava a ferramenta. É muito legal, porque te dá aquela adrenalina de prova. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito em 7 semanas, né? 7 semanas aí para você maratonar. Bônus 5, mais 6 meses de acesso. Ah, Marcão, pô, sete semanas, de repente, né? Tô olhando aqui, não dá. Porque minha prova tá chegando. Aí você vai encurtando isso aí, cara. Sete semanas eles podem virar três, né? depende de você, não há vitória sem sacrifício. No cronograma a gente vai te dar um norte ali do que você tem que estudar. Só que você pode acelerar o processo, né? Ah, Marcão, eu trabalho, eu tenho filho, pô, beleza, né? Só que isso daí não vai fazer você passar na prova. Então tem que se dedicar, ficar falando, né? Tem que agir. Vamos lá. Marcão, quantos milhões, né? Então, a continha aqui, ó. É de padaria. Se somarmos Todos esses valores vai dar muito mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12, 12, 12 de 30 reais e centavos. O Júnior já está colocando o link aí, tá? No chat, e também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui na descrição tem o um link do nosso curso. Beleza? Então, não deixe, porque a prova está chegando e, cara, comece agora, hoje. Ah, Marcão, quando é? Hoje, agora. <risos> Vai lá, compra o curso e já começa a estudar hoje, beleza? Está aqui o telefone de contato, 021-9702-99443. É falar com o Júnior. Legal? Beleza? Então, família, vamos lá. Simbora, tem a saideira aqui, ó. Sublinhar para interpretar ó. tudo 250 neles ó. um recipiente vazio tem a forma de um prisma reto de base retangular e tem suas medidas internas indicadas na figura então todo mundo está vendo aí a figura sabendo que o perímetro da base é 54 e que a área da face lateral é de 300. E lembrando, né, deixa até eu sair daqui, que ficou em cima, né? E lembrando que 1 um centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 um ml, a capacidade desse prisma. Então é uma questão que envolve a ideia de volume. Capacidade, né, você vai lembrar, né, de volume. Volume de quem? Do paralelepípedo. Legal? Então, para calcular o volume do paralelepípedo, técnica R. Lá no curso, nós ensinamos. Né, qual é a formulazinha que você tem que usar? Ó. Você vai usar uma fórmula. Qual é a formulazinha que você vai usar? C, L, A. Comprimento. Vezes largura vezes a altura. Legal? Então, eu preciso dessas medidas. Como é que eu vou encontrar essas medidas? Né? Agora que são elas. Primeiro, eu vou usar essa informação aqui do perímetro. Ele fala que o perímetro da base é 54. Como é que a gente encontra o perímetro de um retângulo? É o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, quer achar o perímetro sem estresse? o dobro da soma do comprimento com a largura. Então, fazendo aqui a continha, passando aquele 2 para o outro lado, ó, vou simplificar aqui, ó, vai dar 28. Então, vai ficar 2x mais 3. 56 não, né, cara? 54. 56, não, 54. o inimigo agindo aí. Ó. Então, na hora que eu cortar aqui, ó você já tava abrindo aí o berreiro, né? Então, na hora que eu cortar aqui, vai dar 27. Não é isso? Então, vai ficar 2x igual a 27 menos 3. Quanto é que dá 27 menos 3? Vai dar 24. Então, x... Vai ser igual a 12. Aí, eu consigo encontrar aqui os valores da base. Aqui seria 12. 12 mais 3, né? Aqui seria 15. Daria 15. Agora, eu vou usar outra informação que ele deu. Ele tá falando aqui ó que a área da face lateral é 300. Então, ele falou que essa área aqui vale 300 centímetros quadrados. Então tem como encontrar a altura, porque a área é o produto das dimensões. Né? Seria a base vezes a altura. Então vai ficar ali, 15 vezes h é igual a 300. h vai ser igual a 300 dividido por 500. h vai ser igual a 20, né? 20 centímetros, né? pode esquecer disso. Então, aqui a altura vale 20. Então, eu já tenho aqui o volume, né? Volume, comprimento, vezes largura, vezes altura. Fazendo ali a continha, eu consigo encontrar a resposta. Vai dar 3.600 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 3,6 litros. Olhando ali as opções, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí família. Finalizamos aqui mais uma aula para o MP São Paulo. Legal? Se você está aí agoniado com a matemática da FGV, invista no nosso curso, porque lá você terá né, todo o suporte. porque infelizmente né, em uma aula de bota aí 23 né, minutos, não tem como né, eu te passar tudo. Felizmente. Perdão, infelizmente, até, até queria, mas em meia hora não tem como. Aqui, Né, nós trocamos uma ideia, mas para você ver, para conhecer o nosso método e ver que é possível né, aprender. Então, vá lá, compra o curso, assista as aulas, porque no final vai dar tudo certo. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.